cheio de carniça, né? Será que tem algum corpo por aí. Acho que não, né? Espero que não. Rio das mortas. Falou! Aí já tá pertinho, assim. Eu vou ver, né? O que, que se trata isso? 5.3 x 3 metros. galho né sim uma folha de copa né, é. né? parecia algo tão grande É, né parecia grande não é um corpo na no rio das mortes né ai é. que horror que horror tá bem É, tá bem Suspenso. 5.9, 5.8, 6 metros e, o, e a base do rio é sempre plana, você assim, sabe? Não tem é, esbarrancado, buraco, sempre o mesmo um barro e barco. Eu não tinha visto o gato, ele tá sempre enterrado. de 360. A gente vê que essa beira de rio assim ela não está desbarrancada, não. Está bem preservada aqui. pedaços Pessoal pode olhar o vídeo agora no detalhe, na 360 que dá para dar pause, né? E... e aí se encontrar alguma coisa diferente aí, avisa nós, porque nós não vimos ainda. ali um chá, um cartão, olha que árvore bonita, hein? olha o tamanho dessas árvores. Olha os tucanos passando aqui em cima, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, ó. Olha ali o tucano, que bonito. O tucano, rapaz. Viu ali? Sim. É isso aí. Fiquei feliz de poder mostrar alguma coisa da vida animal. Aqui eu acho que o rio faz uma curva, porque lá ele termina, então ele faz uma curva. E, e normalmente onde tem curva é assim, ó. Ele vem com a corredeira e ele abre, ó. Aqui está 5.3 metros, então a corredeira abre. até a curva ali e depois nós vamos voltar, né, porque nós não trouxemos combustível. Ainda que para a volta... É que a gente saiu só para testar. E aí se empolgamos, né, estamos andando aí, ó. Mas ainda que a volta... A volta é a favor do, do rio, né, e aí tem um elétrico para dar um apoio aí. Vai ser qualquer coisa, vamos no remo, né, isso aqui é um que ele é bom de ir no remo. Só que com essas. que a gente passa fazendo o projeto, montando, né, montando todo esse esquema aí, ah, coisa de louco, né, tem gente diz assim que eu tinha que ser analisado, o Rio tem que ser pesquisado, hein? mas olha aí, o resultado tá aí, né, dá pra ver, tudo aquilo que a gente realmente imagina e vai atrás consegue, então, aí ó, viajando, Navegando. De outra, de outra forma, com pouco recurso ia conseguir carregar barco, né? Motor. Olha lá o passarinho. 7.8. Aqui é mais fundo. Que a gente diga assim: ah, vamos dar uma paradinha nem para fazer pipi. Ali tem um lugarzinho. Ó. Vamos ver como é que tá aquilo ali. velocidade: 9 metros. Acredita? Nós estamos num poço aqui: 9 metros. Ó, oh, muito fundo. Muito fundo mesmo. Hein, mano? É que a gente pensava que era mais raso, né? Aqui 3 metros, 2 metros. Olha ali. É que aqui a água bate, ó. Quando vem da... É um poço. Poço, aqui já deu um ponto certo. Oh. vamos bater? Uhum. Ancoramos aí pessoal. Que maravilha. Tu vê, né? Mais lindo ali, ó. Uhum. Olha, não um vi sinal de peixe, mas já que estamos tão bem paradinho aqui.. Até vou dar uma tenteada. Até vou dar uma tenteada. Eles são abelhas. Eu quero né? mais água, tem água aí. Daqui uhum. a pouquinho nós vamos descer. cheio de abelhas, abelha. Abelha? Uhum. Hum. Porque Eu não sei. Muita abelha? Hum. Ai, sei lá, uma sete, oito. Olha, vamos ver não tem nenhum enxame solto, né? Barulho não tem. As estão tomando água. Aqui parece um lamaçal, né? Querida, Querida, cheguei! Nove metros, acredito, se quiser aí <risos> achamos uma vara achamos uma vara ali e não tá fácil mas não não não te não me mexe não te mexe se eu não conseguir botar lá tu não azar é, corre muita água aqui ó não. nossa olha a correria não tem, tem jeito né? não né não tem jeito nem vale a pena Deu pra pegar? Vamos bater lá no fundo agora. Tudo isso não te mexe? É, mas não, mas tá bom. Ih, agora sim. Pronto, ah, pois. Ah, eu tô todo É? Não é nem só, se partiu só, não bater nela, aqui vem um pedaço aqui, ó. Espera <risos> aí, vamos ver a gente pegar. <risos> o outro pedaço fundou direto. Esse aí. Quero ver o que, que é. Resgatamos! O que, que é isso? Não sei se serve alguma coisa. Ah, resgatamos! Ó, serve pelo menos para botar no lixo. É. O resto dela foi pro fundo. É. Vamos ver o próxima aventura ali, o que, que é a outra? lixo no rio hum. uh, uh, uh. tá lá o fio aquele que nós falamos né uhum. vamos lá ver assim o que que é nossa mas não é fácil fazer essa volta aqui aí Se preparar, se preparar para pegar ele. Assim, cuidado que eu tenho medo, assim, só se for anzol, né? Para não uhum. se liar, entendeu? Isso para não... o remo para não... Aí? É. Tá, deixa que eu pego. O que é isso? Ah, ele tá amarrado. Mas, um anzol amarrado com... Ninguém <risos> vai pegar anzol aqui. A não, não ser alguém que pode se liar nisso aqui, né? Não é Pensou? Isso é um jaderno Sim, um isolão desse Tirar esse troço aí Valeu? Tá louco? Alguém entra aqui pra pescar Nossa, que é perigoso E aí, limpamos Só aí, agora Descer, vamos descer no rio abaixo Vamos descer pelo na. pelo barulho eu Tinha pulado um peixe ali pertinho né? Sim. Sim. Rio, Vamos ver no vídeo depois então. Será? Agora rio abaixo Ó, Velocidade 2 Velocidade 1 um, Só Controlando no, no leme Que nem se diz E no silêncio Olha os pássaros lá. É 360 no Rio da Morte. Bonito esse rio, hein? Ali aquela coisa mexendo assim, ó. Deve ser algum cardumezinho de peixe. Ali assim, ó. Aqui são 9 metros. nós tivemos assim, uma curva, né? uma curva mais acentuada, só essa aqui né, assim bem acentuada, pegava é, aqui assim, é aqui, e depois virava lá na frente é aqui, de novo, não é isso, acho que é assim, né? duas bem curvas, bem acentuada, né? é, entendo. então nós vamos identificar no mapa, a gente não está muito longe é. não, olha lá, uh -huh. as caturritinhas, caturritas, que adoro um drone. Ah, ela ataca muito no drone. Essa câmera que a gente está filmando, ela também faz o, o áudio 360 então é muito interessante ouvir o vídeo com fone de ouvido experimenta para ver batendo, um ventinho leve né, tá fresquinho, tá muito bom aqui, é gostoso, o sol já não tá mais tão forte né, a uhum. noite tem feito a temperatura aí 20 graus mais ou menos né, é, 18, 20, 18 tá bem fresquinho de noite, a gente abre a porta do motorhome, ou melhor a janela e deixa as cortinas fechadas porque senão fica frio Precisa de ar-condicionado precisa de nada. Nós estamos aqui na velocidade 1. Um. É, bem lentinho só para poder fazer a, a manobra. Vamos lá. Um lado. O outro. Passar perto daquela árvore bonita ali né? Passando voando para um lado e para o outro, um monte Não está na ponta. Tem os passagens. Ver se achava esse que canta diferente. É, tem um. O que será que está cantando ali? Vendo, mora? Era aqui, né? Não quis se apresentar. É muito escondidinho, mato, muito fechado. Lá em cima, na, naquela árvore, lá na frente. tem uns. É caturrita, né? Como é. é que a gente chama isso aí, mano? Tiriva, caturrito, papagaia. É. Sei lá. Tem gente que chama de periquito, né? periquitinho não Periquito, eu acho que é aqueles coloridinhos. É, eu pra mim, periquito é aqueles passarinhos. Isso aí olha pra mim é Olha aqui um, de novo. Olha lá em cima, olha, pessoal. Olha que bonita lá. Vamos conversar com ela. Vamos conversar com ela. Glória dos desportos nacionais, ou oh, internacional. Não deu tempo de esprinar o meu hino é, para eles. Coitada. Hã? Coitadas. Ó, gostaram? Tá na torcida já. Eu tô te xingando aí. Deu. <risos> Fedor. Fedor. Vesteu né? de carniça, né? Será que tem algum corpo pra <risos> Acho que não, né? Espero que não. Rio Espero das Mortes. Estranho, né? Estranho mesmo. Agora, há pouco passando por aqui, não tinha cheiro. Pois, já estamos chegando. Opa! Vou botar aqui. Porque eu quero ver se nós conseguimos chegar lá. Ih, tem um barco parado bem lá. Né? Complicar minha vida. Que é que é isso, hein? Ah. Que É que isso que faz nós. <risos> a minha flor que é esquerda. botar aqui pra cá. Mas tu viu como o rio tá calminho agora, é. aquela hora que nós saímos era uma correria, né? Uhum. Segurei. Tá. Pegou, segurar o quê? <risos> Hã? Ah? Só mais para olhar mesmo aí, conhecer o riozinho. Só. Aqui tem piranha também. Meu pai pegou uns, uns piava né, que ele disse. Não é piau. Piau? piau. Hoje aí o velhinho, ele falou com vocês? Eu acho que é piau, Ele tava pescando ele aqui. fala piava, mas acho que é piau. É, eu não conheço. Bonitinho os peixinhos. Agora, isso aqui não tem muito domínio, que é lateral. Olha. Esse meu bote também tá louco. cansado. Tô dois cinco horas da manhã. aqui. É? É. Não, não foi eu que bati, eu acho. Eu bati. Ele levantou o dedo. Mas hoje Deus, quando eu tentei sair Deus daqui, rapaz, tava na hora também. da corredeira. Corredeira aqui. Ah, que tristeza para sair com esse troço. E Ó, vai lá, caríssimo. É A tá quente. Empurra. Empurra. Água esfrias. Não demais, né? Senão não vamos sair pra. E daí? Tá pegando a hélice não, é, não é no chão É Quem é. certo, tu levanta a Que Quem sabe tu que sai Rápido, rapido É outra perna, segura Aí ah, Isso, perfeito <risos> Oi, o lixo <risos> Chegamos, pô Chegamos Todas ah. que estão eu estou aqui é? Toda cinta. E pega sempre o. Aqui vamos vou sair em cima, sempre pega. É. Agora está muito frio a água. Estava 22, 23 graus. Deixa eu ver. Agora. 22 graus. Vamos tentar sair aqui. Isso aqui é fundo logo seguiu, cara. Puxa né? tu? Não, só segura aí o barco, porque o barco não voltar. Não, não precisa tá. me segurar. Segura o barco. Tá. E... Obrigado. Aí nós pegamos o mesmo. Segura Tem aqui, que eu já vou tirar o motor. Tá? Eu para vou tirar o motor mesmo? E aí, tá mais velho? Esse bichinho tem bichinho de cobrezinha. Tá segura, vou Vocês não ficam aqui? Ah, vocês saem em outro lugar ou não? Ah, tá ali. Puxa. Vou aqui primeiro. Já tinha visto um, um barco tão estrobólico assim? <risos> ah. Mas, ó, não sou um amigo pra você não. Eu comprei uma vez um de aqui, de fibra. Eu com isso aqui para pescar. E aquele é leve, pai. Aham. Uh -huh. <risos> Só virou tudo. <risos> não. É. Mas tem que ter essas coisinhas do lado aí, não? É, a gente bota um, esses equilibradores aí do lado, aí, um... Ah, mas assim mesmo. Não vira? Não Esse aqui vira. tu fica de pé em cima dele. de da onde? Rio Grande do Sul. O que é? Porto Alegre, lá, Canoas. São José do Quintetarina. É, Não. qual é a cidade? Chanchereiro. Ah, já chegou, já, já pegou? Não, mas tá, mas toda a quinta aqui já é daqui, né? Ah, é, já tá é daqui. Tá toda a quinta aqui é daqui mesmo. Da primavera. Ah, da primavera aqui? Eu faço 15 anos que eu tô aqui. Ah, é? é e, e qual foi o maior peixe que pegou aqui nesse rio? Hã? Qual é o maior que já pegou aí? A facu, rapaz. De, da, quantos quilos? Ah, dois dois quilos, quilos? Dois quilos. Quantos? 2 quilos. Dois quilos. Ei, fala um de cada vez. Cinco quilos. Cinco? Pô, é grande, hein? Ah, Mas assim, dois quilos, três quilos é fácil. Ah. E é com milho ou soja? Soja, ah. soja. Aqui pega mortandela. Aqui é mortandela. Que alzinha é, Mort... é mortandela. Mortandela, é. Mas é. nós, nós pegamos com soja. E... Quer dizer... Sabe o que eu não pega com um coco também? espera Não, não, não. O branquinho aquele, quebrar o um coco branco. É, ó. Ó, oh, rapaz. É, é esse aí. Esse aí que nós pegamos aí dois aqui. E aqui pegaram algum ou não? Só piranha. Só piranha, ó. Aí, ó. Deixa eu ver a piranha como é que é. Que tá vivo, senhor. Tá vivo? tá vivo? Tá vivo. Eu cortei a cabeça. A boca dela. É perigoso? Ah. Pode se deu uma mordida, meu Deus do limite. Deixa eu ver se eu mostrar para o pessoal. Vai dar para pegar é. do lado, ela não vai. Não, não, pega no chão ainda. Aqui, né? Agora na boca dela. Ah, agora na boca dela. Tá. tá. Aí, povo. A piranha, rapaz. Essa é, aí é a piranha, além. Tá vendo? E come? Vocês comem? Come. Ah, tá. A, a tio vai sofrendo dela é, tem muito espinho? Hum? Tem espinho? Não tem? Tem, acho que tem espinho. É, é. Vamos lá, agora quanto eu vou. Quanto é que é a piqueça aí? 3,3. Mas é só a gasolina, gasolina normal ou tem, tem que pôr mistura? Tem que botar mistura. Mas ah, não tem tamanho não. Hã? Não tem esse tamanho não. Ele é, é o menor que eu costurei para poder botar no, no caiaque? Hã? É, é ele, ele é o suficiente pra mim você não pode pensar demais lá E eu tenho toda essa tralha aí Que eu desmonto tudo Boto em cima do carrinho ali e levo no motorhome Eu boto em cima do carro Sai quando, você quando? Ah, a última vez que eu estive lá faz quatro meses é o dia de quatro meses, faz fato. Vai. vai ter na onde? Não, mas não vai seguir mais viagem? Vai? Ah, vou? Vamos? A gente mora nele. Moramos no ônibus desde 2015. Ah, Voltei lá? Vamos lá. ficar. Ficamos fica uns dias e saímos de novo. Agora eu vou deixar ele montado aqui, amarrado. Vai, vai sair quando aqui? Ah, não sei. Não sei ainda. Vou desligar agora. Por que, que pergunta? Olha aqui ó, chega uma coisa ó. Isso aqui, olha os peixes que tem aqui ó. Ah, vamos ver. Aqui, aqui é pá, é bicuda. Vamos ver aqui. Ó, isso aqui é a bicuda. Essa é a bicuda, essa tem aqui. Tem aqui. Ah, pega com milho também? Não, isso é com os lambari. Ah, lambari. Lambari vivo. Certo esse é o piau sul, Ah. o tamanho dos É, esse aí que nós pegamos um pouquinho menor uhum. É Pegamos dois E a traíra, ó. Ah, essa aí é boa, essa é boa <risos> Pegaram traíra, com o que? Com lambaria A traíra, se você quiser encher um é saco só lá em cima uhum. Se você quiser encher um saco de traíra, você pega ali em cima Você sobe uhum. Passou vindo? Sobe daqui a da 15 km daqui lá Na 15, 15, 15 minutos, quer dizer Ah, tá ah. 15 minutos Passa o cano Cano é, aqui, um aqui? Cano é. né? Passa o cano, passa vai a curva, outro, curva vai, embora, em vai embora, vai embora ah, Passa a curva, tem, curva. Tem é, é 15 minutos Aí tem outro lá, lá em cima tem a ilha Aí o cano, Os canos também tem, tem a ilha Tem, tem um barraquinho lá uh -huh. nele. Ali você vê que tem as lagoas ali ó. É? É 15 minutos que aqui pegar lá Pegar um pial assim, um lambari É só jogar lá Aí você sobe num, num reguinho assim Dá bastante aí. extrair? Aí é só jogar O cara tem condições de saco isso oh. aí então tá, como? mas aí eu tenho que conseguir a isca antes. É, eu não, eu não gosto de trair. Eu não gosto de trair. Ah, eu gosto. Eu Essa aí foi a nossa aventura de hoje. Espero que tenham gostado desse passeio no Rio das Mortes, em Mato Grosso. Esse é mais os amigos aí. Mas vai ter mais, hein? Vai ter mais.